eu sou Melissa Lorange, uma drag queen que está nua, sem se depilar para denunciar os padrões de beleza dominantes do ocidente. Gente, meu deus, o tabu! Existe uma frase que está muito em voga entre as pessoas agora, que é dizer ai meu Deus, já consigo ouvir o tabu quebrando, ai olha o som do tabu quebrando, e normalmente as pessoas fazem isso porque elas estão denunciando ou ironizando uma notícia, tal qual o quebrando o tabu tem o hábito de noticiar, grandes conquistas da humanidade, só que não, longe de mim, inclusive distante bastante muito longe de mim mesmo, defender o Quebrando o Tabu. Este vídeo não é uma publi, até porque eles nunca compartilharam nenhum dos meus conteúdos, eu não tenho qualquer obrigação com eles, e eu não faço parte da família do Luciano Huck. A gente sacaneia o Quebrando o Tabu porque, de fato, isso é de fato, de fato, Existem as notícias liberais, meio estúpidas, né? com aquele teor de representatividade aos interesses do capital que não vão mudar o sistema vigente. Ok? Ok. Desse tipo de crítica eu concordo plenamente com vocês. O Quebrando Tabu tem o hábito de noticiar coisas bem liberaloides, como se fossem revolucionários. Isso a gente pode criticar sim. Porém, calma lá, porque é muito, muito perigoso considerar que todos os avanços individuais são desprezíveis. Vou dar um exemplo. O boxeador australiano Harry, não sei pronunciar o sobrenome dele, exibiu unhas pintadas, assim, de garota, depois vencer uma luta, se não me engano, nas Olimpíadas. E isso virou uma notícia. E aí muita gente virou, ó oh, meu Deus, lá estamos ouvindo o tabu sendo quebrado, ai, acabou a homofobia, ai, o mundo agora é cor-de-rosa. Calma, tá? Muita calma nesta hora. Primeiro que, de fato, estamos sim quebrando tabu. Como diz a minha amiga Malona beijo para ela, muito grande, porque é a pessoa que ela está referenciando bastante, dessa semana inclusive, uh, vou parafrasear o que ela disse no Chá de Melissa, que quando ela puder sair de Maria Antonieta com a na cara, uma roupa que parece um sofá de quatro lugares, e isso não for chocante, não faz mais sentido ser drag. Não é da mesma forma, mas de forma parecida o fato de um homem cis, branco, heterossexual, de um esporte de luta machista em sua estrutura, como o boxe, apresentaram minhas pintadas, não é comum. Tanto não é comum que virou notícia, e tanto não é comum que é uma forma de protesto ou de demonstrar apoio a determinada causa contra o machismo, contra a masculinidade tóxica. Não quer dizer de forma nenhuma que isto é a maior conquista e o maior avanço do mundo. Porque não é? Inclusive, nenhuma da notícia que eu li, nenhuma das notícias, disse que isso era uma grande coisa para o avanço do combate à masculinidade tóxica, homofobia, machismo. Não. É apenas uma iniciativa individual de uma pessoa privilegiada falando eu não concordo com determinadas formas que me privilegiam da sociedade enquanto homem cisgênero, hétero, padrão, esportista. Eu não concordo com esses padrões que estão aí, e eu estou aqui, a partir desse pequeno gesto, demonstrando apoio às pessoas que, assim como eu, não concordam com isso, e é só, não é mais do que isso. E aí fica uma coisa meio escrota, meio escroto mesmo, quando a gente pega todas essas tentativas individuais de mostrar apoio a causas, e diz que não servem para nada. Não que sirvam ou deixam de servir, porque sei lá se a pessoa faz para servir para alguma coisa. Se alguém está demonstrando apoio a determinada causa, num determinado gesto, pra que que eu vou puxar a ficha corrida de todas as manifestações das pessoas? Não interessa. Não é sobre isso. E não está tudo bem. É sobre este pequeno gesto deste pequeno atleta neste pequeno momento. E é só isso. E a notícia é essa. E no dia que todos os homens puderem apresentar unhas coloridas em esportes de extremamente masculinos, no dia que a gente tiver isso, não vai ser mais notícia. Porque aí o tabu, de fato, vai ter sido quebrado. A gente também teve o caso do piloto de Fórmula 1, Vettel, que recebeu no pódio o prêmio de uma corrida na Hungria com uma blusa pró-direitos LGBTs. Veta é um homem, cisgênero, heterossexual, branco, rico, porque afinal, piloto de Fórmula 1 não tem nenhum pobre, certo? Este homem que está no topo da cadeia alimentar social comprou uma briga, que não é dele, ao apresentar uma blusa com dizeres pró-comunidade LGBT num país que foi criticado naquele mesmo período por piorar as leis contra os direitos civis da comunidade LGBT. Então você tem esse cara comprando um barraco, um bagulho, um bagulho que não é dele, para demonstrar que ele não concorda com as atitudes daquele país que está assediando aquela corrida e que, inclusive, não deveríamos ter corridas em países que não respeitam os direitos humanos, tal qual a Hungria. A Hungria parou de fazer leis contra a comunidade LGBT? Claro que não! A Hungria, falou, nossa... Esse piloto ficou muito saduzinhado, vou mudar a minha forma escrota de ver o mundo. Lógico que não. Mas serviu, por exemplo, para eu saber que as leis e direitos LGBT tinham sido atacados na Hungria. Porque eu ainda não tinha lido nada sobre isso, mas eu li sobre o Vettel ter peitado a comissão de Fórmula 1 do país. Inclusive sendo posteriormente desclassificado do pódio... Em uma condição bem polêmica e que a gente consegue fazer a conexão de que foi porque ele demonstrou apoio à causa LGBT, quando ele deveria ficar quietinho. E aí você tem um cara que perdeu um pódio em apoio a uma luta que não é dele. Ele quebrou o tabu? Claro que não. O tabu continua lá. Tanto continua lá que está institucionalmente colocado nas leis da Hungria, mas serviu para chamar a atenção e comprou essa briga para ele dentro das suas limitações. Porque também tem isso, a gente acha que todo mundo tem que ser Marte. e às vezes a pessoa não é Marte. ela vai fazer um pequeno gesto, porque é o que ela consegue, porque é o que ela dá, porque ela dá conta. E aí, de novo, é muito escroto da nossa parte achar que todo mundo tem que militar da mesma forma que a gente. É possível criticar um milhão de coisas em relação a tudo isso? Claro que é, é possível criticar o dinheiro que se gasta com Fórmula 1, que não é porra nenhuma, é preciso criticar que por que esse bando de gente rica tá consumindo, sei lá, combustível fóssil para ficar girando em volta de uma pistinha. Isso é criticável, é muito criticável. Muitas coisas são criticadas. Você pode pegar o um macro e criticar. Mas, de novo, é bem escroto, é bem espírito de porco você primeiro reagir negativamente a qualquer demonstração individual de resistência, de apoio à causa, porque elas não vão ter efeito coletivo. Até porque, meu bem, você que faz parte da comunidade LGBT, você que faz parte uh, de grupos minoritários, também vai fazer a sua ação individual e também não vai servir para nada, porque não faz a menor diferença se você é ou não LGBT, ou não negro, ou não pessoa com deficiência, não faz a menor diferença. O mundo continua massacrando a gente, tá? Então, não critique o coleguinha que está fazendo o dele, lá inocentemente, não está te prejudicando de forma nenhuma, porque a gente também não consegue mudar nada. Então não é porque o cara não consegue mudar é que a gente está conseguindo. Certo? Mais uma vez, dizendo que determinada manifestação parece um protesto, mas na verdade está representando interesses e escusos para a gente criticar. Sim, de novo, se a gente vê um grande portal de notícia desses... Certo, falando baboseira sionista, disfarçado de avanço dos direitos humanos, né? A gente vê um pink wash aí, dizendo Ai, ah, olha esses LGBTs maravilhosos do exército de Israel. Vai, planeta, matar os palestinos. A gente tem que criticar? Claro que tem que criticar. Isso é uma putaria do caralho, lógico que sim. Mas, se não tá prejudicando ninguém, não tem porque você criticar, entendeu? Não é porque é uma coisa pequena que não vai ter efeito macro e que virou notícia que você precisa criticar negativamente tá bom é claro que quando a gente tem pessoas LGBTs fazendo protestos diários artistas pessoas comuns e militantes são ignorados e um cara cis hétero faz qualquer coisinha e vira notícia isso é um problema claro que é quando nós temos pessoas artistas negros e Produtores de conteúdo falando sobre negritude o tempo inteiro. Virou uma pessoa branca, fala qualquer coisa, as pessoas dão atenção para ela. Isso é um problema? Claro que é. Mas o problema não é necessário, presta atenção, não é a gente ouvir essas outras pessoas. É a gente não estar escutando essas daqui, tá? que dá para escutar todo mundo. Entendeu? Acho que tem é produção de pauta virtual, principalmente, dá para fazer. Não é tempo de jornal, você pode fazer matéria, é o negócio que você faz. Né? Você vai fazendo, vai ficar indo na rede para todos sempre, pesquisou, achou, tá? Então, assim, calma lá, porque a gente tem o hábito de ser reativa, eu também tenho, eu cedo, fico puta, mas de novo, de novo, não é o cara pintar a unha no box e virar notícia que é o problema. O problema é a gente não ter os atletas LGBTs, de fato, falando sobre as questões de preconceito no esporte em outras notícias, entendeu? Não é a atenção que estão dando para esse cara aqui que está errado. É a falta de atenção para as outras pessoas. Foi claro? Acho que sim, tipo que sim. Se a gente está falando de alianças, é importante que se escute os aliados. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir mudar estruturas de poder sozinhos. Tá? Não dá. É absolutamente impossível. Se não é impossível, é muito difícil. É mais fácil conseguir alianças entre outras pessoas de outras identidades e outras questões minoritárias ou não, para que nos ajudem a combater as estruturas sociais, os famosos tabus, tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria dizer, eu não sei se disse, porque eu já estou meio louca. o fato de eu não ter roupa me afeta o raciocínio, tá? Eu vou sair por ali eventualmente, eu não vou, porque eu estou nua, não vou me levantar. vocês fiquem aí mesmo muito interessados em ver uma pessoa pelada, você vai, né, Mas não é sobre isso que eu estou falando, estou falando sobre apoiar esse canal. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que você considera legais. E as que você não considera legais também. Porque eu quero é que circule. Se você quer apoiar esse canal, manda um pix. Achar pix está aqui embaixo na descrição desse vídeo, junto com as minhas redes sociais. Você pode me seguir, me segue à vontade, pode me seguir na rua também. Se você me achar na rua porque a pandemia já acabou, porque eu não saio mais de casa, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Até um próximo momento, tá? E lembrando, mais uma vez... Tá? Mais uma vez... Só para gente não esquecer, o que é um tabu é um problema. Mas eu continuo seguindo, porque às vezes tem uns negócios bacanas, é só saber filtrar. Agora eu vou começar a minha performance de striptease de um homem afeminado em drag queen. Tadadadada, tadadada, tadadada, tadadadada, tadadada, tadadada, tadadada, tadadadada, tadadadada, para continuar esse conteúdo, deposite no Pix um valor de sua preferência. Eu não aguento mais, gente. Anel ah, é horrível. Eu odeio usar. Não consigo tirar, gente. Ai, o negócio é perigo. Tá bom? Eu não vou tirar a roupa aqui para vocês, não. Eu vou tirar só a peruca mesmo. Ó, a redinha. Vou tirar o óculos, tá? Eu quebrei o tabu completamente.